Olá pra você que não tá vendo nada, mas Oi. vai ver daqui a pouquinho. <risos> pois é, do Espírito Santo a gente caiu no Ceará, e aí a gente tá fazendo esse mistério todo porque a gente tem uma substituta para a Leila, nós vamos fazer uma votação pra ver se vocês gostam da nova Leila. Nada, Lê da Leila, né? Quem é você? Eu sou Carla. Carla o quê? Lidal. Nome de artista? Nome de artista. E tatuagem de Leila? Tatuagem de Leila, vamos vamo pra luz, vamos pra luz. Vamos gente, tá na hora, vamos, vamos, vamos, Vamos aí, ó. Tá na hora. O pessoal, tá... Oi, o pessoal já tá voltando, o Felipe tá ali atrás. Vamos mostrar essa tatuagem de Leila? Olha, Leila, a gente não precisa mais de você, querida. Até a tatuagem a gente conseguiu reproduzir. Mentira, gente, a Leila tá em, de férias lá nos Estados Unidos e a gente tá aqui trabalhando, ralando ainda, pra mostrar como é que tá acontecendo, o que tá acontecendo aqui no Yuhaki Ceará, não é isso? É isso, mas que eu sou do Belé da Leila é verdade, né? É, é verdade, e temos um até um. Fixo. Desde o um elenco fixo, eu sou dublê, né? Eu tô batalhando aí em um lugar ao sol. Vai, né? Vai que dá. E nós trouxemos o casal igualzinho, a Leila e o Washington também, nossa direção, que deve estar tá por aí. cada a nossa direção? Olha a direção ali atrás. E o pessoal passando aqui nos corredores já para voltar, acabaram de almoçar, com aquela, bateu aquela preguiça neles, agora eles estão voltando para as atividades. Mas onde é que a gente tá mesmo, Davidson? Tem que dizer onde é que a gente tá, né? A gente acabou de sair do acampamento deles, onde tá montadas as barracas, e agora a gente está passando por esse corredor aqui, onde eles já começaram a colocar as ideias incríveis deles. Aqui você pode soltar o verbo, ó. a gente vai mostrar. ó. Eles já soltaram o um verbo, disseram o que, que tá achando de todo o projeto aqui. Começou hoje, termina só amanhã. São 36 horas de atividade e o negócio está ficando bonito, né? Exatamente, mas a gente está no Ceará, na cidade de Sobral que fica a quatro horas de distância. Eu não sei o quilômetro, galera, mas a quatro horas de distância. A gente pegou um micro-ônibus, veio na maior zoeira e chegou aqui em Sobral. E é linda. É quente, mas é linda. Não tão quente quanto o Piauí, mas é quente também. É. Não o Google me disse agora há pouco que a gente estava vivendo 35 graus. né? Eu estou acreditando no Google. Pois é. Estão oh, tá, dizendo que já está a 38 graus, segundo o Felipe. 37 em Sobral é frio. <risos> Aqui atrás a gente vê também a melhor parte do negócio Olha, comidinhas montadas, petiscos e tal Porque o pessoal, né, come o vamos, dia inteiro Vamos lá perto, vamos, vamos, perto. Vamos, vamos perto. Um dia, um É, de rec, nem lá no Espírito Santo você quer assistir nossos vídeos, ó Tem balinha, balinha de paçoca Tem biscoito, tem pirulito Vou até guardar uns aqui já no bolso, né? Dá para direção também Tá pedindo, tá pedindo bala, bala é. também Guardar aqui tomar, no bolso dela Deixa ah, eu contar um segredo. Ó. A, a, a Carla, ela tem o bolso do Silvio Santos, olha som. Ó. Ó. Quem quer dinheiro... Ela guarda as coisas dentro do, cabo, do colete dela. Mas cabo, tem cartão de memória. de memória, sempre muito importante. E do outro lado tem também... Dinheiro. Tem celular, <risos> tem... De... Só não tem dinheiro, mas... Né? Tecnologia a gente tem, a gente tenta. Não, não tem, não tem dinheiro. Tem mais lente. Tá legal, tá legal a coisa. Se vender, a gente faz um dinheiro, né? Vamos voltar. Dá pra ver que a Carla tá preparada pro negócio, né? E aqui é fora, Carla, foi servido o almoço ainda há pouco, todo mundo tá de barriga cheia. E tá esse silêncio porque eles estão voltando a trabalhar. Vamos chegar de mansinho lá onde eles estão trabalhando, onde eles. Então, já começando a prototipar. Tem que dizer que a gente está aqui no SED, que é o Centro de Educação à Distância de Sobral, que é um espaço lindo, que trabalha com tecnologia, com, com laboratório e um monte de coisa para uma aprendizagem, uma experiência de aprendizagem bem sensacional. A gente vai mostrar aqui, vamos, vamos mostrar o... o, o vamos, vamos, mostrar o espaço. O espaço. Não, não, é, vamos mostrar o totem, que diz o que é que tem aqui, né? Porque aí vocês veem que a gente não está mentindo. Tem auditório, biblioteca, sala de aula, estudo de TV, de rádio, produção de mídia, tem all, isso tudo aqui nesse local. E ele é bem usado pela comunidade, tipo, ele é ocupado mesmo, até nos fins de semana. Exatamente, e ontem, inclusive, né, que sobrou é uma cidade muito quente, de calor e de... Opa, opa, chegou a gente Chegou, chegou a, gente. a gente, teu nome? É Riquelme. Riquelme, o que, que você tá fazendo aqui hoje, Riquelme, nesse sábado? Tô jogando, tô jogando ali na sala. Ah, você tá jogando ah, um videogame sim, ali. Riquelme. Tô com o tio Herbert <risos> O tio Herbert te abriu o portão para você jogar também? Foi É só uma prova de que é aberto mesmo a comunidade, mesmo nos fins de semana Você está gostando do jogo lá? Tô. O que você tá jogando lá? É, jogo de arma ali, ó. Ah, sim, aquele de arma ali, né? É. Daqui a pouco a gente vai mostrar a aula do videogame, onde ele tá jogando, e tipo, o pessoal se diverte mesmo, a comunidade faz parte também do U hack é. né? Inclusive ontem a gente viu um ensaio de uma coisa chamada Swingueira, que tem lá em Pernambuco também. Ah, eu esqueci de dizer, né? Eu sou Carlos, sou de Recife. Eu sou a versão nordestina de dublê da Leila. É, é, na verdade eu não sou de Recife, eu tô morando, na verdade eu não tô nem morando no Recife mais, sou de Caruaru, morei no Recife e agora eu tô morando em Olinda. Quem é quase de Recife, sou, eu, sou de Olinda. É, o nosso diretor tá aqui atrapalhando, informando que é quase de Recife, dizendo que é de Olinda, mas na verdade ele é já bota tá nos Guararapes. É tudo Pernambuco, entendeu? É tudo bolo de rolo, então tá tudo certo. Aqui também tá tem, swingueira. tem oh! swingueira. Você dança swingueira? Como o menino aqui, aqui no sede. Ah, tá certo. É, e foi isso que aconteceu ontem aqui à noite, um ensaio de swingueira, que é uma coisa muito sensacional, um monte de gente Tchau. dançando, requebrando. Tchau, Riquelme, obrigado, seu lindo, maravilhoso. E o pessoal aqui de Sobral tem um, o grupo mais premiado, não é isso? Hum. O campeão do campeonato. Do, dos da, campeões. Dos campeões, dos campeonatos. Campeão do campeonato ficou meio idiota, mas é isso mesmo. O campeão do grupo de swingueira aqui. A gente ficou doido ontem. para vocês procurarem na internet, que eu acho que o Deison vai botar uma palhinha da swingueira. Inclusive, ele entrou na onda da swingueira, né? Não, pois é, é dançamos dá. ontem. Tentamos dançar, né? A Dani, vocês conhecem a Dani? Ela foi aprovada já pro grupo de primeira. Dani é a Priscila também, né? Sim, Priscila também. Agora a gente vai mostrar aqui o pessoal que já tá trabalhando. Olha, as portas vão se abrir automaticamente, porque nossa direção é bem dedicada. E a gente vai ter que virar, né? Vamos, vamos virar, vamos de mão, Vamos de ré, vamos de ré. Oh, esse é o espaço aqui, ó. Tá onde tá acontecendo as atividades e a gente vai falar baixinho para não atrapalhar, né? Já tá atrapalhando, é tipo um elefante pisando em ovos, mas tudo bem. Eles estão lá abaixo, ó, todos os verdinhos trabalhando ali. A Dani está falando com eles, falando sobre o design thinking agora. E a gente está na biblioteca. A gente literalmente ocupou a biblioteca para que eles trabalhem. E tem ar condicionado, está sensacional aqui. Não tem nada de calor aqui dentro, não. tá tudo fresquinho, todo mundo já concentrado para trabalhar agora de tarde, não é isso, Isso mesmo. Todo mundo já prototipou, já isso. brincou com Lego Lego, projetou a escola dos sonhos, né? Porque vocês sabem que o U-Hack, a galera usa o pensamento de design, que é o design think, para fazer propostas de como mudar a realidade da escola deles. Então, teve gente fazendo vídeo, fazendo áudio, no estudo de rádio lá em cima, brincando com Lego aqui, construindo as escolas. E agora eu acho que eles vão continuar fazendo esse trabalho, né, Leilson? Porque amanhã é a hora deles apresentarem esses protótipos, essas ideias que eles estão tendo aqui agora. E é claro que a gente volta mais tarde e volta amanhã também aqui direto de Sobral, no Ceará, para mostrar como é que tá o UREC, não é isso? Com certeza. Pois é, gente, eu não levei muito jeito igual a Leila para fazer o negócio, mas até o final a gente dá uma melhorada no negócio, né? É, mas deixa eu mostrar minha tatuagem de novo para ver Mostra. se o povo vota em mim, pra eu ficar... Olha, a tatuagem dela... Fica a minha tatuagem, é, Alice, é, em alusão a Leila, que tem também a Alice no País das Maravilhas E tem todos os detalhes aqui, Design by Dani Veronese tá? é, Eu viajei de, de Recife, direto para Sobral, só para fazer essa tatuagem E para participar do UREC, eu estou muito contente com o resultado é, A artista tá bem ali atrás, vamos lá vamos na artista Vamos mostrar a artista? Ela tá aqui, ó. Tá bem concentrada o, o nosso diretor está convidando. Dá, dá um tchau, artista. Você que fez a tatuagem, essa obra de arte? Fui eu, entendeu? Inspirada num, em um tatuador russo que fez né, da, da outra Leila. E aí a gente resolveu fazer uma Leila fake. Né? Eu tentei cortar o cabelo dela, não deu muito certo, mas tudo bem. Não é fake, Dani, é dublê. É, é dublê. É dublê, é, dublê. É, tipo, dublê. Eu quero ver se ela vai começar a fazer aqueles efeitos especiais também. A gente vai tocar fogo e tudo mais. Do blesser. pra isso, começa. É, não me falaram dessa parte, mas a gente tenta. A gente tenta, né? Já viajou, a gente tenta. Tudo bem, tudo bem. Vamos embora porque ficou ruim para mim. Deu, deu ruim, deu ruim. Então a gente vai fugir um pouco, e vai mostrar o que agora, Davidson? A gente agora vai encerrar o negócio, que a direção mandou a gente encerrar, porque mais tarde a gente vai mostrar mais coisas que tá acontecendo aqui no UREC, então fica colado aqui com a gente, que a qualquer momento a gente volta no nosso Ao Vivo! Tchau!